Que que Agora sim Isso eu pus pra gravar Em vez de desligar Né, sou filha da minha mãe eu Boa, Sério? Deus, eu não tô Aí, eu não tô... Para de ir Lado nanã claro. de Saturno De Saturno? de para de pac são ótimos conselheiros. <risos> Qual o problema? Eu não consigo falar. <risos> que a sua voz já tá assim. Só <risos> ótima A minha voz da noite faz. porque ele. Ah, <risos> eu falei. Eu disse. Murilo, você tem que mexer no trip... no, na alavanquinha atrás. Bom. É, eu preciso falar que essa apresentação? Obviamente não, né? Não. Eu tô rindo na porra. Que vida boa! Oh, eu tô rindo na toa? Vai! Ai, meu Eu tava pão. de... de ponta costa? Claro que sim, Eu não ia gravar assim. Pela fama de... Mas por que você tá ali? Caraca, o que que eu fiz? <risos> Eu tô chorando. Você <risos> quase me ouviu a câmera. Acelerando. Tô, <risos> eu tô, eu tô, tô chorando. Eu vou virar de quatro pra você. Tocadas. Tocadas ou cantadas. Cantadas, né, tocadas. tocadas. Cantilhas são tocadas. Tá no capítulo 3, né? Do joguinho. Uhum. Episódio 3. Você Vai pegar. É tá gostando de uma perna. Ah. Então, já que ir Eu sou mais desabrofa da Fortnite, né? Obrigado por assistir! Que tá. Louco. Obrigado por assistir! Meu <risos> Deus, Murilo! Eu acho Ai, cara... Eu tenho uma pessoa preparada. Eu brinco com mais de uma blusa de outra cor. Eu já lembrei de outro, já. É. Então, antes de começar... <risos> Falou e tchau! Já falou e tchau, tá? Falou, falou e tchau! Eu bati palma.